Então, o que a gente vai fazer? Lembra da, da lição do olhamento? Então, você... isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque é menor. Principalmente para quem tem mão grande. Então, o que você vai fazer? Um bom treino. Então, a mesma coisa, ó. Você vai colocar as pontas dos dedos na mesa e vai, ó, girar ele. Sentir horário, anti-horário, fica esse critério aí que for mais confortável para você. Tá vendo? Ficou liso. Parte de baixo para feinha, não tem problema. Coloca aqui, ó. que você forçar o peso da sua mão fazer força na massa e prensar ela na mesa, é aí que ele fica liso, você tá, nada mais, o que você está fazendo é esticar a, a massa, então, você está aqui ó, você está esticando, está vendo que eu estou forçando aqui ó, minha mão aqui ó, contra a mesa, ó, ó, e aqui eu só giro, ó, estou forçando a mão contra a massa na mesa, tá vendo, e ela vai alisando, ó. E aí eu giro pra ela ficar uma bolinha, tá vendo? Eu tô forçando a minha mão aqui, ó. E aí o dedo aqui segura ela para ela não escapar, ok? E aí depois quando você pegar o ritmo, você pode fazer com duas mãos que você ganha mais tempo. No começo ela não vai ficar tão livre, então não tem problema, você vai pegando a, a prática, tá? No começo eu acho que é até bom você treinar com massas maiores, assim, de 50 gramas para cima, né? Porque fica mais fácil de você conseguir treinar. Outra dica que eu tenho para é você conseguir treinar, se você quiser só treinar, mas não quiser fazer o pão em si, você só quer treinar oleamento bate uma massa só com farinha e água não coloca mais nada vai virar uma massa você vai treinando qual que é a vantagem não tem fermento então ela não vai ficar crescendo aí você não tem que ficar assando então por exemplo se isso aqui fosse uma massa sem fermento estou treinando bolear daqui a pouco passa uns 15 20 minutos a massa deu uma relaxada vou amasso ela treino bolear de novo mas o importante é você Sempre estar tá praticando, isso é questão de tempo.